Olá Pessoal Aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com Tinkercat Circuits Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre o mini órgão eletrônico, utilizando aí algumas das capacidades que a gente não viu ainda do Tinkercad. Como é que eu faço esse mini órgão eletrônico? Eu vou precisar de alguns circuitos, só revisando né? Eu tenho um circuito bem básico aqui em que eu juntei um push button, um led e um resistor. Então, nesse circuito, a hora que eu aperto o push button, vai acender o led e eu consigo também sensoriar pelo Arduino aqui, né, se o push button está ou não apertado, pressionado. Esse outro circuito aqui, ele utiliza um buzzer, que é um pequeno alto alto falantinho que eu já vou mostrar para vocês. E eu coloquei em série um potenciômetro que vai ser utilizado basicamente como controle de volume do buzzer. Esse resistor aqui é apenas para limitar a corrente quando o potencial estiver na resistência zero. Então, o que é um buzzer? Um buzzer é um alto-falante muito simples, ele só consegue gerar uma única frequência. Ele utiliza é, o princípio do peso da é peso é eletricidade, então gerando um sinal sonoro e uma frequência específica. Ele é bem pequenininho, né? normalmente tem de 8 a 12 milímetros né? então o diâmetro dele aqui é em torno de 1 centímetro né? utilizando o comando do Arduino Tone eu consigo gerar numa porta do Arduino esse buzzer aqui é a porta em que eu, o, o buzzer está ligado né? uma frequência então 523 Hz equivale à frequência da nota Dó 587 Ré 659 ao Mi 698 ao Fá 784 é o Sol, 880 é o Lá e 988 é o Si né? e para acompanhar né, essas notas aqui, eu vou utilizar as é, cores do arco-íris aqui, né? então vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta vão ser as cores que eu vou colocar nos meus LEDs. vamos ver isso funcionando no Tinker Cat. então eu trouxe aqui o circuito né? um circuito bem simples né? apesar que ele usa quase toda a protoboard esse circuito ele tem aqui então os nossos push-buttons em série com os leds e os resistores e cada pushbutton desse é sensoriado por uma porta do Arduino tô vendo aqui 12, 11, 10, 9, 8, 7 e 6 são as portas que eu uso para sensoriar esses sete botões cada um deles com o seu led os últimos dois aqui né, o, por índigo e violeta não tem leds dessas cores no Tinkercad, que então eu botei dois leds brancos e do lado de cá, aqui ligado na porta 2, está o meu potenciômetro de volume o meu resistor de limitação e o meu Buzzer né? meu alto-falante então, deixa eu mostrar para vocês o código que eu fiz para controlar é, esse circuito então aqui eu tenho né, o meu código que tem a declaração de variáveis que eu declaro aqui cada porta que eu vou utilizar para leitura dos botões né? e a porta que eu vou conectar o Buzzer que é a porta 2 crio algumas variáveis essas letras aqui para fazer a leitura dos botões né, do estado dos botões Inicializei aqui todas é, as minhas portas Inicializei a porta serial também, né, monitor serial para a gente acompanhar E aqui o meu código do loop Ele faz a primeira leitura dos sete botões né, com digital read cada porta E ele verifica se o primeiro botão está pressionado, né, se o nível lógico é high ali no pino 12 ele vai Faz o tone, né, liga o buzzer com essa frequência aqui. E daí a mesma coisa aqui para as outras notas, né, testando com o if else. Então ele só vai ligar essa segunda nota se o primeiro botão não estiver pressionado, e só vai testar a terceira se o primeiro e o segundo não estiver pressionado, e assim por diante. Ok? E eu também dou um serial print só para acompanhar aqui no serial monitor, né? no monitor serial, é, o que está sendo pressionado então eu vou voltar aqui agora e vou mostrar esse código funcionando né? então a simulação, não está né, fazendo nenhum sinal deixa eu ligar aqui o meu alto-falante aqui também do meu computador e a hora que eu aperto aqui o botão ele faz o barulho ok Eu posso controlar o volume né? desde o volume mínimo se dá para ouvir um então, volume médio volume máximo com resistência aqui no caso é zero ok pessoal então isso foi a nossa aula de hoje apenas para mostrar aí como é que funciona o buzzer no Tinkercad Circuits obrigado pela atenção até a próxima